Vamos estar orando então, vamos se colocar na presença do Senhor. Senhor meu Deus meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo por cada vida que está conosco neste propósito. Te louvo pela vida de cada um dos teus servos, tuas servas, que estão participando juntamente conosco. Aqueles que estão é, hospitalizados, aqueles que estão encarcerados. Meu Deus, eu oro pela vida da irmã Bela ali naquele hospital, pelo seu esposo, por suas filhas, seus netos, seus geros. Senhor, dai vitória a tua serva para a honra e glória do teu nome. Oro pela vida do irmão Valdir, do irmão Ari, de todos os irmãos e irmãs que estão passando pelo vale da doença. Eu clamo, meu Pai, por saúde. Eu clamo que o Senhor venha dar saúde ao teu povo. Faz a tua obra na vida, no lar, na família de cada um. Eu oro também por aqueles que têm processo na justiça, processo trabalhista, processo, meu Deus e meu Pai, meu Salvador para conseguir aposentadoria, para conseguir auxílio-doença, meu Deus manifesta-te em nome de Jesus e confirma a bênção e confirma a vitória para a honra e glória do teu nome toma nas tuas mãos, Senhor, essas pessoas cujos nomes aqui estão e aquelas cujos nomes não estão aqui mas estão no nosso WhatsApp, aquelas que estão fazendo voto, aquelas que já estão participando da campanha do voto, meu Deus, que nenhum uma delas fique de mãos vazias, mas que o Senhor venha derramar uma bênção especial e fazer uma grande obra na vida delas, na vida das pessoas que pelas quais elas estão fazendo voto, na vida de toda a sua família. Deus em nome de Jesus, envia socorro do céu e socorro da terra para dona Ciolene, para toda a sua família. Socorro para a irmã Bela, socorro, meu Deus e meu Pai, para todos os nossos irmãos que estão passando pelo vale da doença. Coloca, Deus, a tua mão e dá vitória. Eu oro por aqueles que estão passando pelo vale da dívida. Meu Deus, abre as janelas dos céus. Traz de volta, Senhor, tudo aquilo que eles perderam. Abençoa eles, prospera eles na terra. E conceda a bênção, conceda a vitória para a glória do teu nome. Eu oro por aqueles, meu Pai amado, que se sentem desanimados, que se sentem abatidos devido à situação que estão vivendo. Mas o Senhor é poderoso para despertá-los, para fortalecê-los, para dar a eles a bênção, Pai, e a vitória que só o Senhor pode dar. Eu oro por aqueles que perderam seus entes queridos, que estão sofrendo, Pai, precisando do consolo do Espírito Santo. Ó oh, Espírito Santo de Deus, consola Consola, Pai, os corações, consola, meu Deus, essas vidas pelo teu grande poder e dai vitória a todos aqueles que estão tristes, traga de volta a alegria, traga de volta a certeza de salvação para aqueles que perderam e realiza uma grande obra na nossa nação, uma obra de reavivamento espiritual que só o Senhor pode fazer. Faz, Senhor, a tua obra, abençoa as igrejas evangélicas, os pastores, os presbíteros, os obreiros, os apóstolos, os bispos, os evangelistas, os missionários. Meu Deus, toma em tuas mãos e conceda a bênção. E conceda a vitória pelo poder do Teu sangue, da glória do Teu nome. Move, Senhor, os céus, move a terra. Conceda a bênção que a Tua igreja precisa. Confirma a Tua palavra de que estarás conosco todos os dias até a consumação do século. Faz a Tua obra, meu Pai, na vida, no lar, na família de cada um. Abençoa, meu Pai amado a igreja, o Brasil para Cristo nesta região toma Senhor em tuas mãos e faça a obra, confunda o adversário da nossa alma lança por terra pelo teu poder e envia o anjo da vitória com a benção meu Pai com a vitória que só o Senhor pode dar, queima as obras do inimigo, amarra no abismo valente encha do vigor do Espírito Santo e todo mal seja queimado, toda sentença do inferno seja quebrada Deus a obra é tua manifesta o teu poder e conceda a vitória em nome de Jesus Cristo, meu Deus eu entrego tudo nas tuas mãos e eu creio no teu livramento na tua proteção para com cada um de nós para com cada um dos nossos familiares para com toda a tua igreja teu povo na face de toda a terra toma esta nação pai nas tuas mãos Toma as autoridades constituídas desta nação em Tuas mãos e realiza a Tua obra, meu Pai, de reavivamento espiritual, de salvação para com todos eles. Eu te entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego a ti toda e qualquer situação que para nós é difícil, mas para o Senhor não é. Porque o Senhor é o Deus do impossível. Por isso manifesta o teu poder e confirma a bênção, confirma a vitória. Para a honra e glória do teu nome, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.